Você já foi vítima de alguma fofoca? Ou você mesmo, de alguma maneira, já sentiu aquele prazerzinho de falar mal de alguém para um amigo, para um conhecido? Bom, a Emília Cardoso fez essa pergunta e é para você, Emília, que eu vou responder hoje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 por que as pessoas sentem prazer em falar mal umas das outras? Eu sei que faz parte da ilusão de estar na matrix, mas por que essas coisas dão tanto prazer? O negativo dá tanto prazer? Fumar, beber, sexo liberado, emanar energia ruim para os outros? E por que faz parte da vibração da Terra no momento? Sinto que tem mais coisas por aí, será que poderia me dizer? Então, vamos lá, Emília Na verdade, a sua pergunta são três perguntas em uma e eu vou responder por partes A primeira parte é essa história de falar mal dos outros Olha, é verdade Todas as pessoas sentem um certo prazer em falar dos outros, da vida alheia Por quê? Porque é isso o que a mente faz É simplesmente uma função mental então, você aí que tem acompanhado o canal, já me ouviu dizer várias vezes como que a mente funciona e eu vou repetir aqui para te lembrar e para você que é novo no canal. Eu entendo a mente como uma parte em nós. E eu gosto de fazer uma analogia da mente como se ela fosse um órgão, um órgão físico. Então, por exemplo, a gente não diz, eu estou batendo o meu coração. A gente não diz, eu estou crescendo os meus cabelos Mas a gente diz, eu estou pensando Na verdade, você não está pensando A mente está criando pensamentos Porque essa é a função da mente A mente cria imagens, cria histórias E conversa com você o tempo todo Quem é você? Você é aquele que assiste essas imagens Percebe essas histórias ouve essas conversas, dentro da sua cabeça Dentre as funções da mente, e esses pensamentos que ela cria ela cria pensamentos de comparação o tempo todo e é uma coisa útil porque a gente vai dizer tal lugar é mais longe outro lugar é mais perto isso é mais barato, aquilo é mais caro é interessante comparar e útil para a nossa vida mas a questão é que, como essa é uma função mental, a mente cria pensamentos comparando todas as coisas, principalmente você com as outras pessoas. A mente é a principal característica do ego. Quem é o ego? O personagem que você vive. Então, como é que você está aí nessa história? Você é aquele, aquele ser, aquela consciência, vivendo dentro desse personagem cuja principal característica é ter uma mente que cria pensamentos e compara-se e compara com todos os outros e com tudo que existe. O ego, com essa grande ferramenta que é a mente, ele gosta de ser melhor em alguma coisa, em qualquer coisa. Então, a mente vai criar pensamentos de comparação de você com os outros no quesito, por exemplo, atração física. Então, a mente vai criar pensamentos dizendo eu sou mais atraente que... eu sou menos atraente que aquela outra pessoa. Eu sou mais bonita, eu sou mais feia, eu sou mais magra, eu sou mais gorda, etc. E outro, um outro exemplo. A mente vai criar pensamentos de comparação de você em relação aos outros no quesito inteligência, consciência, até espiritualidade. E a gente vai dizer assim, ah, eu sou mais espiritual que aquela outra pessoa. Ah, eu sou mais inteligente, eu sou mais consciente. Olha só, aquela pessoa ali nem recicla o lixo, eu reciclo, então eu sou mais consciente etc, etc e a mente cria pensamentos desse tipo o tempo todo o tempo todo eventualmente a consciência, que é você vai assistir um desses filmes e vai achar interessante e vai se identificar com o ego e vai dizer, eu sou essa pessoa eu sou a Kátia eu não sou a Kátia, mas a, em algum momento a consciência se identifica. Eu sou a Kátia. E quem é a Kátia? A Kátia é mais popular que o outro. É mais inteligente que o outro. É mais bonita que o outro, etc. Mas, e se nessas questões de comparação, a mente, que também é um, ju um juiz muito feroz de ser, você não é mais, você é menos Então, por exemplo, a Kátia lá na sua juventude ou muito antes até, na sua adolescência tinha esses pensamentos e a mente criava os pensamentos e a consciência eu se identificava com eles e a consciência ouvia as histórias que diziam assim a Kátia não é tão bonita quanto as outras meninas. A Kátia, você não é popular, você não é atraente, você não é magrinha, você não é boa nos esportes. Né? A mente criava esses pensamentos, a consciência se identificava com o personagem e acreditava neles. E então, em algum momento, a mente teve uma ideia e mostrou outras imagens e mostrou que a Kátia era mais esperta na escola do que as colegas mostrou imagens de que a Kátia podia ser mais consciente e ter uma causa e, por exemplo, lutar pela questão dos animais que sofriam coisas desse tipo então os pensamentos vieram a Kátia é mais consciente que. Você é mais consciente que, a mente dizia. A Kátia é mais inteligente que. Ok? Até aí tudo bem. Então esse é o nosso panorama para a gente começar a entender por que, que isso é gostoso. Porque então a gente vai compartilhar com alguém a nossa história. E a gente vai dizer, olha, aquela outra pessoa ali se comportou... Assim, assim, assim, não reciclou o lixo, né? por exemplo Jogou sujeira na rua, né? destruiu a natureza, não economiza água E eu conto essa história para alguém Com que objetivo? Fortalecer a minha identificação com o ego E aí eu mostro que eu faço aquilo que o outro não faz porque quando eu coloco a imagem do outro mais para baixo naturalmente, a minha imagem de ego sobe e se eu tenho alguém para compartilhar essa história comigo e acreditar em mim, e me apoiar e dizer: nossa, é verdade o que acontece com a minha identificação? Fica mais forte e quanto mais pessoas forem contra aquele outro e acreditarem na minha história eu me torno mais forte, enquanto ego Por que isso dá prazer? Porque todas as coisas que se referem ao ego e a essa identificação causam prazer É porque a gente não sabe ainda de outros prazeres Porque nós somos crianças Porque somos inocentes nessa história toda É um grande jogo Em algum momento, a consciência se expande e outros prazeres acontecem por exemplo os prazeres de expansão da consciência talvez você já tenha vivido isso talvez você tenha feito uma meditação muito profunda e você sentiu paz e você sentiu conexão com o cosmos e isso traz um prazer num outro nível e quando a gente sente esse outro esses mais vamos chamar assim mundanos, né? esses do ego se tornam menos importantes e a gente busca cada vez menos e isso simplesmente perde a importância como quando a gente é criança e a gente gosta dos jogos e a gente gosta das brincadeiras de criança e depois a gente cresce e essas brincadeiras não nos interessam mais a gente tem outros interesses Mesma coisa Por que falar mal da vida dos outros dá prazer? Porque é uma brincadeira de criança Porque é uma brincadeira inocente De uma consciência completamente identificada com o ego A continuação da pergunta da Emília É a respeito de prazeres que ela considera negativos Como fumar, beber Ela falou sexo liberado Mandar energia negativa para os outros, esse tipo de coisa. Então vamos falar disso, né? Os prazeres da carne. Você já ouviu esse termo, né? Prazeres da carne são os prazeres dos sentidos. E nós temos, que a gente conheça, né? É, conhecimento comum: nós temos cinco sentidos: o tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição. Alguns filósofos dizem que temos mais sentidos Um que eu gosto muito, que é Rudolf Steiner, fala de 12 sentidos Eu não vou me estender aqui, mas você pode google e pesquisar Então são os sentidos da existência terrena Todos os sentidos causam prazer, sabe por quê? Porque senão a gente não ia ter graça a vida na Terra A gente gosta de tocar as coisas, é gostoso ou não, né? Às vezes é áspero e a gente se machuca Mas no sentido do tato, por exemplo é gostoso a gente sentir a pele de outra pessoa e isso nos dá prazer E se não fosse isso, não existiria a procriação e a humanidade estaria fadada à extinção Então, gente, faz parte do nosso esquema a gente gostar de sexo, gostar de se aproximar dos outros, sentir a pele do outro faz parte do esquema da gente estar nesse planeta e viver as experiências terrenas Outro, comer Não é gostoso comer? Quem não gosta de comer uma comida gostosa? Faz parte do esquema Por quê? Se a gente não comer, a gente fica desnutrido e a gente pode morrer então faz parte das leis da Terra a gente gostar de comer Faz parte ter o paladar, né? um sentido A gente gosta de ouvir coisas, a gente gosta de ver coisas Sentir os perfumes faz parte, não tem nenhum problema com isso Por que, que é bom, é, ela falou que os prazeres do sexo, já expliquei Os prazeres da bebida, porque é o paladar e, às vezes, uma bebida alcoólica, por exemplo, te dá uma relaxada, e é gostoso, tudo bem. Fumar, né? Pode ser, algumas pessoas sentem um certo prazer de relaxamento nisso. E, sinceramente, eu não vejo absolutamente nenhum problema nisso. Qual é o problema? É o exagero. Absolutamente qualquer coisa em excesso vai te prejudicar. Qualquer coisa leitura, que é uma coisa boa, em excesso prejudica porque você adquire um tantão assim de conhecimento que serve para quê? Para nada a pessoa não vive conhece né? só na cabeça outra coisa que pode ser considerada boa beber água né? não é bom beber água? a gente se hidrata mas se você beber água demais o que acontece? você se afoga não é assim? então a questão não são os prazeres terrenos, os prazeres dos sentidos, a questão é quando a gente exagera nisso. Qual é o motivo da gente exagerar nos prazeres terrenos, você sabe? É para escapar da escapar do ego, vamos chamar assim. porque a nossa mente nos atormenta, gente, essa história das criações mentais, né? dos pensamentos, das histórias, nos atormenta o dia inteiro quando uma pessoa acredita numa história mental ela pode chegar a extremos de se tornar paranoica, depressiva, bipolar tanto de coisa porque está assistindo um verdadeiro filme de terror aonde? dentro da cabeça dela e as pessoas acham em geral muito difícil desidentificarem-se desse, desses filmes, dessas histórias não sabem como fazer Por quê? Porque somos crianças, não sabemos Pura inocência Então vamos lá, eu preciso descansar desse tormento mental Então o que eu faço? Eu tomo um pouco de álcool Eu fumo Eu fumo maconha Eu, me, eu uso algum tipo de droga Para quê? Para me anestesiar da dor, do tormento, do ego da dor, do tormento, das histórias mentais e eu me anestesio, e é bom se anestesiar e eu me anestesio mais, e mais, e mais a gente sabe aonde isso vai chegar doenças, problemas, desajustes sociais e tudo mais mas perceba que a pessoa buscou uma saída para esse tormento a saída nunca é para baixo nunca é pelos prazeres, pelo sensório a saída do tormento mental é ir além da mente, para cima, desidentificando-se dela E a última parte da pergunta da Emília, ela diz assim Por que a vibração da Terra nesse momento é negativo? Emília, quem diz que é essa vibração da Terra? Né? Olha a nossa volta, um pouquinho aqui onde eu estou Eu estou ouvindo os passarinhos cantando, a natureza, né? Eu gosto muito da natureza eu vou para a natureza o máximo que eu posso Então, como é a vibração da Terra? A vibração da Terra é o mar São os rios, as cachoeiras, as montanhas Os passarinhos cantando A vibração da Terra é maravilhosa Acontece que nas grandes cidades, na aglomeração humana Nós temos muitos egos juntos E os egos, quando a consciência se identifica com eles é como ter um monte de crianças absolutamente traquinas, daquelas crianças terríveis assim todas juntas e um ou outro tentando tomar conta dessas crianças. Como ficam essas pessoas? Nossa, imagina, né? Uma professora de escola com um monte de criança problema. É assim Então, veja os outros como essas crianças Inocentes Não sabem o que fazem Estão identificados com o ego Estão identificados com essas histórias, com esses pensamentos E fazem o possível, muitas vezes Para se anestesiar Da dor Dessa identificação Vamos olhar o mundo com os olhos daquele que enxerga isso daquele que enxerga que não a vibração da terra é maravilhosa é a vibração da natureza os seres humanos são por natureza esse ser que se identifica com o ego e tudo isso é uma grande brincadeira eu imagino que Deus dá muitas gargalhadas se eu imaginar um Deus personificado, lá no céu, assistindo a existência humana eu imagino que ele ri muito porque isso aqui é uma grande brincadeira uma grande piada então é isso, Emília dá uma relaxada tá tudo certo purifica teu olhar e vamos em frente e eu quero te convidar para dar um gostei nesse vídeo aqui se você gostou eu percebo que muita gente assiste o vídeo mas muito menos pessoas dão esse gostei aí no vídeo. E o que acontece? O YouTube não entende que é desse tipo de vídeo que você gosta e começa a mandar outra coisa para você. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, dê um gostei aqui. Se você ainda não é assinante do canal Ser Felicidade, te convido para assinar o canal e me seguir nas redes sociais se você quiser. aí ah, não esqueça, deixe para mim o seu comentário. Um beijo!